Casa Fradinho surge na década de 80, era da de, de Dona Celeste e do Senhor Francisco Fradinho e, portanto, coincidiu também o nome do doce, que foi uma receita uh, criada pelo Senhor Francisco, não é? Do Sr. Fradinho e estando perto do, do, do mosteiro tinha tudo a ver, portanto. O autor da receita, o Senhor Francisco, tinha, portanto, é de, do Alentejo, portanto, tinha alguma alguma influência das receitas conventuais uh, com a utilização da amêndoa e do ovo, não é? O veredinho co consiste em amêndoa, feijão e doce de basicamente são estes os três ingredientes principais. Portanto, isto é um ponto de açúcar uh, ao qual se junta um, amêndoa ralada e feijão cozido triturado. Um, depois a essa mistura vai-se juntar no final as gemas batidas, portanto gemas, junta-se tudo, envolve-se tudo, e depois essa calda vai ser colocada em forminhas que são previamente uh, forradas com esta massa que depois fica fininha e instaladiça. Um chá. Um chá, por exemplo. Um chá que... de ervas vai bem. Nós temos é uma grande variedade de chás, desde os chás mais tradicionais a chás mais exóticos e vale a pena experimentar.